E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra a gente falar sobre quais as promoções mais legais de participar da B2W, quais que você tem que olhar com carinho e como usar tudo isso, tá certo? Fica comigo aí nos próximos minutos. <risos> Voltamos aqui hoje pra a gente falar sobre as promoções da B2W, aqui eu vou deixar alguns cuidados aí que a gente tem que ter, mas eu gosto muito, tá certo, de participar das promoções de AME digital, tá? A AME digital, tem cuidado, fica aí comigo que você vai entender os cuidados que você tem que tomar, tá certo? Mas as, as promoções de AME, elas são as mais sentidas quando a pessoa realmente entra no anúncio, tá certo? Então a pessoa consegue ver, hoje, por exemplo, eu vou fazer uma compra, e você vai saber que dia que é hoje, né? Então, mas hoje eu fui fazer uma compra e um dos critérios que me levaram a comprar, tá certo? O um notebook para a empresa dentro do submarino foi o cashback, tá bom? Então, tinha ali uma empresa com mais cashback que a outra e mais cashback do que os outros marketplace concorrentes e eu levei aquele notebook. Comprei errado primeiro, botei o endereço errado, né? Cometi um erro menino, mas isso aí, vamos fingir que não tem nada errado, mas o cashback é muito importante, tá certo? Agora. O preço é muito percebido, tá bom? Então você pode criar promoções por sua conta, aplicando descontos no seu produto, tá certo? Para que fique notado. Quando a pessoa entrar, ela vai ver que está de tanto por tanto. Isso é muito legal. A gente tem testado e tem dado um efeito muito bom nos clientes. Além mas eu não tenho margem para tudo isso. Você pode precificar o seu produto, aplicar o desconto e você vai estar tá vendendo com o seu... Preço correto de venda, um preço competitivo, mas também sem sacrificar toda a sua margem. Então vai ser um bom preço. Não adianta de nada se você tentar usar para enganar o cliente, tal, sendo que hoje em dia ele pode ir lá no Google Shopping, comparar. Ele já tem outros comparativos, né? Então ele já compara você com seus próprios concorrentes dentro da B2W. Então eu estou partindo de um ponto que você vai colocar um preço bom, tá? Para nem falar, nossa, Helena, você está fazendo um tanto por tanto e... Ma, ma, ma. Então você está fazendo um bom preço, ok? Então duas promoções que eu tenho trabalhado bastante, desconto, e o cashback em cima. Agora, um adendo, tá certo? Eu, particularmente, tenho medo de campanhas de frete, porque o frete eu acho que é muito volátil, tá certo? Então, a gente, eu não sei, é muito impreciso, não curto fazer muito. Existem campanhas pontuais, que são voltadas para cartões, como o desconto à vista, o desconto em até uma vez no cartão, o desconto no cartão submarino. Agora, o cuidado, tá? Se você ativar uma campanha de AME, cashback tome cuidado para ela não, para você não ativar outras campanhas, porque pode acontecer, tá certo, dele se somar, se as pessoas for pagando, por exemplo, no cartão submarino dentro do AME, tá? Então tome cuidado com relação a isso. Mas é muito importante que você participe das promoções. É muito importante que você coloque uma rotina dentro do seu negócio de acessar as promoções. Aqui eu tô te falando das duas que a gente mais faz e praticamente as que nós adotamos nesse momento para o nosso negócio, que são campanhas de cashback e são campanhas onde nós setamos o preço de para e fazemos uma campanha do zero dentro do nosso negócio, independente do que está acontecendo, tá certo? Com isso, nós temos tido bastante resultado. Lógico, tá? Um ponto importante você pensar. Quantas pessoas tem na sua buy box. O quanto que só as promoções vão te ajudar. Certo? Uma dica que não tem nada a ver com esse vídeo, mas... Buy box competitiva, a forma de sair dela é kit. O melhor jeito de sair dela e não estar... o cara não conseguir entrar na sua buy box é casar produtos de marcas diferentes. Porque ele vai ter um trabalhinho em dobro. Ele vai ter que ter as duas marcas ou três marcas que você vende, que você usou, para compor esse kit. Tá bom? Então, faça promoções! Comenta aqui embaixo se você tem feito promoções, quais promoções que você tem feito, qual o resultado que você tem obtido, porque trabalhar com buy box compartilhada, como é o caso da B2W, é um pouquinho mais complexo. Lembrando que, né, lembrando que a gente tem Americanas e Shoptime, onde a exibição da buy box é diferente, mas isso aqui dá um tema de um outro vídeo. Só deixando aqui para você, que compensa você fazer ads, principalmente se a maior parte das suas vendas vem da Americanas, e do Shoptime, lembrando também, que se você tiver nota avaliação dos seus clientes menor do que 3.2, eles não estão curtindo o teu trampo, ou se você tiver com o seu Seller Index prejudicado cara, tudo que eu tô falando aqui perde muito valor tá bom? Então cuide do seu Seller Index cuide da avaliação dos seus clientes mas participe das promoções coloque o Ads dentro do seu negócio porque é muito importante, valeu!